E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar de algo que é passageiro, um recurso valioso que usamos a todo instante desde o momento que chegamos aqui. Não sabemos quanto ainda temos, embora alguns saibam que tem pouco, a gente espera que tenha muito ainda. A maneira como gastamos, o quanto jogamos fora, determina os outros bens que nós vamos adquirir em nossas vidas. Trocamos ele por dinheiro, por conhecimento, por lazer. Já sabe o que é? É, é o tempo. Muito bem, seu gênio. Você tem feito o que com o seu tempo? Tá vendo dancinha no TikTok? Mas e aí? Essa dancinha dá pra aproveitar de alguma forma na sua vida? Será que você não tá perdendo tempo? Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Porque o tempo passa rápido. Quando você menos espera, já tá com idade pra se aposentar. E aí, tá tranquilo com a sua situação no futuro? Vai viver de aposentadoria do governo. É isso mesmo que você quer? Porque, amigo, o futuro é incerto. Você não é que a gente colocar medo, mas se for necessário, para você levantar desse sofá, levantar dessa cama e tomar uma atitude e saiba que o futuro é obscuro e tenebroso. Você tem que se preparar, e é agora, é para ontem. Você tem que se adiantar e economizar tempo. Veja, a gente tem quatro fases na nossa vida. Quando é criança, a gente brinca. Adolescente, a gente estuda, aprende. Quando é adulto, tem que trabalhar. E quando tá idoso, tem que descansar. Mas quando você tá idoso, você não consegue descansar porque não planejou quando era adulto. Você não entrou na fase adulta sabendo o que precisava para vencer essa fase. Nas nossas escolas não somos ensinados como conseguir dinheiro, o que fazer com ele, como investi-lo. Não temos educação financeira, seja por nossos pais, e também eles nem tiveram né, com os pais dele, com a escola, quando eles foram. Ou atualmente pelo governo, que não se preocupem em ensinar isso para os nossos filhos. E às vezes você olha uma situação um ambiente e diz, nossa, alguém tem que fazer alguma coisa. Sim, às vezes alguém tem que fazer alguma coisa Está fora do nosso alcance E não cabe a nós ser feito Mas a sua situação O rumo que a tua vida está seguindo Não cabe a mim Não cabe ao deputado que nunca te viu O prefeito ele só te vêm a cada quatro anos E olhe lá Não dá para esperar a vontade deles De mudar a sua vida Porque a gente não pode esperar Que eles tenham vontade de fazer isso se alguém precisa fazer alguma coisa, algo precisa ser feito, então faça. A vida é sua, você é o protagonista. Você não pode ser o vilão de você mesmo. Para de ficar resmungando e toma uma atitude. Faça diferente. O futuro a gente já viu como que é através das falhas das outras pessoas. Trago uma referência a Otto Bismarck, chanceler de ferro. Dividir os povos em três categorias. O povo inteligente, o povo medíocre e o povo idiota. O povo in inteligente era um povo que aprendia com o erro dos outros. O povo medíocre é aquele que aprendia com os próprios erros e o povo idiota aquele que não aprendia. Você não pode nem ser medíocre, você não tem que errar para aprender. Nós temos que ser inteligentes. E você vai ficar nessa situação até quando? Ai Alice, eu faço o que posso Mas você saiu para procurar emprego? Ai Alice, eu faço o que eu posso Mas você já estudou a aula hoje? Ai, eu faço o que eu posso Mude sua atitude e faça o que você pode Você pode mudar uma vírgula de lugar e mudar o rumo da sua vida Essa mudança pode ser mínima agora Mas lá na frente, ela vai ter uma grande diferença É como o leme de um navio um item pequeno. Uma peça insignificante comparada ao tamanho da embarcação, o navio, o tamanho que o, o barco tem. Mas essa peça minúscula é o que define aonde que ele vai parar. Essa peça é a sua atitude. É o que você movimenta. E o barco é a sua vida. E um pequeno movimento nesse leme vai fazer você conhecer novos horizontes. Chegou o tempo da mudança. Você vai continuar nesse caminho ou vai mudar de estrada? Espero que esse vídeo tenha te trazido a motivação que faltava. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novidades. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.